Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Everton, sou empreendedor digital E nesse vídeo eu vou ensinar pra você como você vai bombar o seu Instagram em 2020 Então fica até o final desse vídeo porque as dicas que eu vou passar aqui Você vai aumentar muito o engajamento do seu Instagram E consequentemente você vai fazer muitas mais vendas como afiliado, tá? Então se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, deixa aquele like Compartilha esse vídeo para que mais pessoas vejam esse conteúdo E não esqueça, eu vou publicar vídeo todos os dias aqui no canal com estratégias para você estar melhorando suas estratégias de vendas para estar vendendo mais como afiliado então, se você se interessa por esse assunto, se inscreva no canal que eu vou estar postando um vídeo todos os dias. O foco hoje em dia, para quem está trabalhando como afiliado é o Instagram. O Instagram tem trazido muitas pessoas que estão começando a trabalhar como afiliado principalmente afiliados iniciantes, buscam vender mais através do Instagram. Mas muitas dessas pessoas, elas não estão conseguindo. Por quê? Porque o Instagram é uma rede social que tem que... Para você ter resultado, né? você tem que ter muito engajamento, tá? Você tem engajamento e interação das pessoas, você se performam bem dentro do Instagram, e consequentemente você vai ter muito mais resultados. Então a primeira dica que eu dou pra você em 2020, se você usa o Instagram, é publique conteúdo todos os dias, tá? Publique conteúdo que faça a galera interagir, tá? Quanto mais conteúdo você postar, mais o Instagram vai entregar o, o seu conteúdo para essas pessoas, tá? Por exemplo, você pode postar fotos é, pedindo a interação das pessoas, você pode estar tá postando fotos em carrossel, que são aquelas fotos seguidas, tá? Tá? Você, pode, você tem o IGTV para estar tá postando, quanto mais você posta conteúdo usando as ferramentas do Instagram, mais eles vão entregar para as pessoas, tá? Publique mais conteúdo em 2020, se você publica somente uma vez por dia, publique três vezes por dia, separe um horário para você estar tá publicando as suas postagens, tá? E faça... É, tipos de postagens diferentes para você estar tá engajando mais o seu público. A segunda dica que eu dou para você bombar o seu Instagram em 2020 é simplesmente você interagir com o seu público. Faça stories. Os stories é a forma de interação mais rápida que você tem junto com o seu público em tempo real. Por quê? Sempre que você publica um stories, o Instagram ele vai pegar a sua foto, seu perfil e vai colocar lá na frente, tá? Um dos primeiros. Quanto mais você fazer isso, mais o, o Instagram vai entregar conteúdo para os seus públicos, os seus seguidores. Então faça stories e sempre peça a interação das pessoas nos stories. Use a ferramenta do, do Instagram. Você pode usar várias outras ferramentas que eu vou falar mais pra frente. Então, os stories é uma forma de você estar tá interagindo com o público, é, conversando com ele ali mais ou menos em tempo real, e isso o Instagram vai entregar mais conteúdo para essas pessoas e consequentemente você vai conseguir mais seguidores de forma natural, sem está comprando seguidores, porque muita gente está fazendo isso errado, não compra seguidores e você vai estar ganhando muito mais comentários e likes dentro das suas postagens. A terceira dica é a bolha da relevância. Tá? isso é uma dica muito interessante que eu aprendi junto com o Samuel Pereira é, lá do serviço de Audiência e é o seguinte: a bolha da relevância, o Instagram vê isso como o quão relevante você é para o seu público, tá? Então você, se você publica conteúdo sobre marketing digital, sempre poste conteúdo sobre marketing digital, não saia desse tema. Porque se você sair, o Instagram vai perder o interesse em, em você para estar tá, é, mostrando conteúdo para o seu público. E consequentemente o seu engajamento vai cair, vai ficar lá embaixo e você não vai querer isso. Então sempre fique dentro de um tema. É, porque é o que a galera do seu Instagram quer, é o que os seus seguidores querem. Então, sempre faça isso. A quarta dica que eu dou para você bombar o seu Instagram em 2020, use todas as ferramentas do Instagram. Você tem a enquete, você tem o music, você tem as perguntas, você tem os GIFs. Cada ferramenta que você usa dentro do Instagram, ele vê que você está interessado em postar conteúdo de qualidade e vai entregar para mais pessoas. Tá? Então fique bem atento a quando sair uma nova ferramenta dentro do Instagram, porque se você começar a usar essa nova ferramenta, você vai ser um dos primeiros é, nos stories, principalmente, que o Instagram vai entregar conteúdo para os seus seguidores, tá? Então é isso, use sempre as ferramentas do Instagram, não fique com medo, faça stories, usa ferramenta, usa filtro, usa perguntas, usa enquete, faça a galera interagir com você, que você vai ver que os seus seguidores e a sua interação, seu engajamento, sua retenção vão aumentar em muito. E a quinta dica, baseada no que eu falei anteriormente, é a retenção. O que é a retenção? É quanto tempo o seu seguidor fica dentro do seu perfil no Instagram ou visualizando seus stories. Se você prender o máximo de tempo possível essa pessoa lá dentro do seu Instagram, é, o Instagram vai ver como que você é um perfil interessante para essa pessoa e sempre que você postar vídeo novo, sempre que você postar conteúdo novo, fazer alguma postagem nova, o Instagram vai entregar para essa pessoa porque ela sabe que ela fica até o final dos stories, ela interage com você. Então o Instagram vai pegar... Esse conteúdo que você postou e vai entregar para mais pessoas, tá? Porque ele vê que você é relevante, você é um perfil relevante para esse tipo de tema. Então publique mais conteúdo para você ter mais retenção. E fazendo isso, você juntando todas essas dicas, você vai ver que o seu Instagram vai começar a ganhar mais seguidores e você vai bombar ele em 2020, tá? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aquele like deixa um comentário falando se gostou e se já deu resultados, tá? Então eu vou ficando por aqui, espero que você goste desse vídeo. E fui!